Porque quando você está vivendo nós, quando você deixa de pensar em si próprio, você vive um projeto que envolve nós, e o meu nós nesse momento envolvia eu e Luciana, você tem muito mais razões para produzir. Porque quando o sujeito está vivendo só pelo eu, ele ganhou o primeiro milhão dele, ele já folga, ele já ganhou o primeiro milhão dele, ele já para de trabalhar. Que outra razão ele tem para trabalhar? Que outro motivo ele vai ter para agir? Quando eu abri a WhatsApp, meu motivo, meu nós, já não era mais só eu e Luciana, eram os executivos que ali já trabalhavam comigo. E nessa trajetória da WhatsApp de 18 anos, nós abrimos 400 escolas espalhadas em seis países, tínhamos mais de 10 mil funcionários, quando essa empresa foi vendida em 2013 para um grande grupo brasileiro, é uma negociação de mais de 10, de, de 10 dígitos. Ou seja, uma negociação muito robusta, resultado do quê? Do nós. Quando você vive o nós, o seu eu, ele é recompensado. Na hora de você construir, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar uma série de valores, uma série de princípios, uma série de conceitos que sujam, que, que acumulam entulho em cima do nosso terreno. E esses princípios, esses valores estão por aí. Circulam pela sociedade, circulam pela opinião pública, pela, entre aspas, pela sabedoria popular, e às vezes nós herdamos esses conceitos de geração em geração, às vezes na nossa própria família, e esses conceitos estão ali sujando o nosso terreno e norteando as nossas decisões. Eu vou dar alguns exemplos aqui pelo nosso tempo. O primeiro deles é o conceito de estabilidade. Eu não sei por que as pessoas, elas querem ter estabilidade. É a cultura da estabilidade, é a cultura do inexistente, porque estabilidade não existe. Você até pode falar, não, mas existem empregos que têm estabilidade. Não tem nada. Uma lei muda, entra em guerra, temos um colapso financeiro. A estabilidade simplesmente não existe. E assumir que a estabilidade não existe, quando a pessoa entende que a estabilidade não existe, ela sabe que ou ela empreende, ou ela vai ficar com, aquilo, com aquele pouco que ela chama de garantido, que não é nada garantido, para o resto da vida. Ou seja... A cultura de desejar a estabilidade limita o potencial, limita a visão, limita a criatividade. Quando nós corremos riscos ou quando nós estamos em situações de risco, nossa inteligência, nosso cérebro trabalha e produz novas ideias, produz é, inovações. Ou seja, uma pessoa que tem dentro dos seus valores um desejo de ter estabilidade, com certeza já é um terreno cheio de entulho. Como é que você vai construir algo grande buscando algo que não existe. Eu não estou falando nada contra a estabilidade, eu estou dizendo que estabilidade não existe. É uma coisa bem diferente. E quando eu assumo que estabilidade não existe, eu vou, criar, eu vou ter criatividade. Eu vou empreender para construir o meu prédio, o meu empreendimento no meu terreno, que é a minha vida. O tempo só anda para frente, o tempo não anda para trás. O relógio só anda para frente. Tempo que passou é tempo que ficou para trás. Por isso a gente não pode perder tempo e tem que utilizar esse tempo com criatividade. O que é visão? Visão é a capacidade que alguém tem de enxergar algo que não existe como se fosse concreto, algo claro. Ela enxerga claramente aquilo que, aos olhos das pessoas comuns, é ainda inexistente, mas ele consegue trazer à existência aquele elemento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sou escultor, não é? Mas eu admiro muito as pessoas que fazem escultura. O escultor ele tem uma outra maneira de enxergar é, as coisas. Vou dar um exemplo. Se você for querer esculpir um rosto de Cristo numa Tora, não é? de repente é, é, eu sou leigo, talvez você que seja leigo enxergue aquela Tora e fala, caramba, poxa, o cara tem que ter muita habilidade, muito talento para esculpir o rosto de Cristo ali. Talvez o escultor enxergue de uma outra maneira. Talvez ele enxergue assim, o rosto de Cristo já está ali. Eu só vou tirar o que não é o rosto de Cristo. É um, é um ponto de vista diferente, é uma visão diferente que o artista tem. A arte, ela trabalha muito com esse elemento visão. E do ponto de vista do empreendedorismo, existe um quê artístico também. Porque a visão, ela é fundamental. Então, quem não tem visão já parou aí. Já, quem enxerga o que todo mundo enxerga, já parou por aí. Jamais vai ser empreendedor, ele pode abrir 850 negócios, mas você não pode dizer que esse cara é um cara empreendedor. Então visão é a capacidade que você tem de enxergar além, antes da coisa existir, de uma maneira muito clara. O que motiva você? O que faz você acordar de manhã? O que faz você, na hora da dificuldade, você não perder o foco? Esses motivos, pode ter certeza, amiguinho, tem esse poder. E todo mundo tem esses motivos. O problema é que infelizmente muitas pessoas não têm em mente. Vivem a vida de forma aleatória. Ó, não deixa a vida te levar. Me desculpe. Nosso amigo Zeca Pagodinho. Não deixa a vida te levar. Você é que deve conduzir a vida para onde você deseja em direção dos seus motivos. Mas para isso, você tem que ter uma listinha desses motivos na sua cabeça. Anota ela nos lugares de maneira que fique bem visível para você para que isso realmente possa motivar você e te deixar bem forte, principalmente nos momentos mais difíceis. Uma das primeiras escolhas que é importante se fazer é escolher os nossos amigos. Você até pode pensar, pô cara, parece até meio que uma frase meio discriminatória, né? Pô, como assim escolher? É, a gente escolhe, escolhe os amigos de acordo com a nossa afinidade. Mas, você bem sabe, se... Você convive num meio onde seus amigos são traficantes de droga, provavelmente a influência dessas pessoas sobre você vai gerar algum efeito. Se você convive com amigos que têm pensamentos negativos, provavelmente isso vai ter influência sobre você. Se você convive com pessoas que só te colocam para baixo, provavelmente isso vai ter efeito sobre você. Nossa vida é feita de escolhas. Uma das primeiras escolhas que a gente tem que ter é com quem? Os amigos, as pessoas que a gente vai gastar o nosso tempo, vai gastar a nossa vida. Reflita, faz uma avaliação. Agora, não adianta nada você ter visão, você enxergar um caminho fantástico, um nicho de mercado bacana, uma coisa extraordinária, só que na hora de partir para fazer, para executar aquela tua ideia, você não tem coragem, você tem medo. De repente, para executar uma determinada ideia, vai exigir de você que você largue o teu emprego, o teu empreguinho, que você tenha aquele salário garantido todo mês, ou significa é, exigir que você se mude de cidade, Significa é, que você mude de área, de atuação, de repente você estudou administração por toda a vida, de repente você vai ter que trocar de diária e de repente você não tem coragem para fazer isso. Então não adianta nada você ter visão se você não tiver coragem. Você morre na praia, não adianta toda a visão que você tem se você na hora H você amarela, você se acovarda. Então, o segundo elemento básico para que você é, possa ser considerado um empreendedor é que você tenha coragem. Se a pessoa quer construir alguma coisa, se ela quer progredir, ela adotar um outro modelo de gestão, que eu chamo de gestão orientada para o progresso. Gestão orientada para o progresso seria o seguinte: seria você trabalhar o seu dinheiro com o objetivo de construir um patrimônio, de conquistar a sua independência financeira e botar o dinheiro para trabalhar para você. Bom, na teoria é bonito. Como é que é na prática isso daí? Muito simples. O meu conselho, geralmente, é que a pessoa ela separe 20% do ganho dela, de toda a renda dela e guarde e invista esse dinheiro. Pode investir num, num, num fundo DI, num, num CDB, num, numa, num investimento de baixo risco. Mas esse é o, meu, é, o meu, é o meu conselho. A pessoa pode até perguntar, pô, Flávio, pô, mas peraí, mas como é que eu vou conseguir? Nunca, nunca me sobra dinheiro? Essa é a questão. A gestão orientada para o consumo... Ela acha que o dinheiro um dia vai sobrar, mas o dinheiro nunca vai sobrar. E a gestão orientada para o progresso é o contrário. O progresso é o centro, a construção do patrimônio é o centro, a construção da sua independência é o centro e as outras coisas se moldam, se moldam a isso. O que isso significa? Você primeiro separa os 20%. Não vai nunca sobrar 20%, nenhum por cento vai sobrar. Você primeiro separa os 20% e vá viver com os 80%. Pô, mas é possível? Flávio? É. Vou te dizer por quê. Se você ficar desempregado, você não vai ganhar nada. Você vai dar teu jeito. Você entendeu? Você vai contar com outras pessoas. Você vai. Você vai se virar. Significa que você tem uma fácil capacidade de adaptação. Você tem uma capacidade de se adaptar, desde que você queira e desde que você crie um novo hábito. A gestão orientada para o progresso é assim. Você separa os 20%, não é? E você vai adaptar a sua vida nos 80%. Pô, Flávio, mas se eu gastar, se meus 80% forem 100 e eu gastar 120? Corta. Ou corta o restaurante, ou corta a TV a cabo, ou corta a prestação. Ah, minha prestação... Do... Diminui a prestação do carro. Cara, separa. O mais importante não é você desfrutar do teu consumo hoje. O mais importante é você construir o seu patrimônio para o futuro. A Amazon passou a valer mais que o Walmart. E ela não dá lucro. Eles, com certeza, estão jogando um jogo diferente de 99% dos empresários. Agora, eu quero saber que jogo é esse. Que jogo é esse? É o jogo de gerar valor. Esse é o jogo que elas estão, que a Amazon joga. Vou dar um outro exemplo rápido. O Instagram foi vendido para o Facebook. Se eu não me engano, no ano passado. Pelo valor de um bilhão de dólares. Um aplicativozinho que tinha meia dúzia lá de gato pingado trabalhando, faturou... faturou, não. Vale, ou seja, foi vendido por um bilhão de dólares. Quase quatro bilhões de reais. Qual era o lucro do Instagram? Dá lucro, dá prejuízo. Tinha que pagar os gatos pingados lá. Então, esse é um outro jogo. Concorda comigo que isso é um outro jogo? De novo, eu vou repetir para vocês, não tem nenhum problema você gerar cinco dígitos, seis dígitos ou sete dígitos de lucro. Mas é muito melhor você gerar dez dígitos ou onze dígitos de valor. O pior é que tem muita gente desse jeito. As pessoas criaram, acabam criando o hábito. Reclamam por tudo. Reclamam porque está chovendo, reclamam porque está sol. É como se reclamar estivesse na moda. Estamos mesmo perdidos. O grande problema é que quem quer crescer profissionalmente, quem quer ser um líder e tem esse hábito, dificilmente vai conseguir ser bem-sucedido na sua profissão, porque reclamação, pega, é uma coisa contagiosa. Se você quer ter uma equipe, montar uma equipe, com certeza, se você for um reclamão, um murmurador, uma hiena que fica ó oh, dia, ó oh, com certeza você vai formar um monte de filhotinho de hiena. Reclamo por coisas que deram erradas, acidentes e percurso. Não apenas fracassos, né? Às vezes a pessoa fracassa, ela tem duas opções. Ou ela vai aprender com aquele fracasso, ou ela vai ficar reclamando. A pessoa que opta em ficar reclamando, ela perde a oportunidade de aprender com os erros que ela cometeu. Você pode aprender com seus erros e erros de outras pessoas também. Óbvio que é muito melhor aprender com erros de outras pessoas, porque dói menos, sai mais barato. Agora, se você errou, se você fracassou, não reclame, não murmure. Procure enxergar o lado positivo e procure verificar o que você pode aprender daquela derrota, daquele fracasso. Não tem problema você fracassar, o problema é você não aprender com aquele fracasso. Se você quer empreender, amigo, cara, empreender é vender. Não é? A Volkswagen, se não vender, quebra. A Apple, se não vender, quebra. Todo empreendedor que tem a sua empresa e não vender, ela quebra. Então, a atividade básica de uma empresa é ter um produto e vender esse produto ou serviço. Se você quer ser empreendedor, mas você não quer ter a experiência de vender, você está perdendo uma oportunidade de iniciar pequeno o seu negócio. Porque o seu negócio não precisa ser uma empresa com um prédio com 400 com 500 pessoas às vezes o seu negócio começa com um produto que você está vendendo com uma carteira de clientes que você começa a fazer e uma experiência de expandir o seu capital quem tá no